Alguém, por favor, me explica por que é que o Lula não pode fazer uma piada sobre o povo nordestino? Olá, companheiros! Tudo bom com vocês? Eu sou a Ana, a Ana Ribeiro, a Ana Ribs, aquela. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que me deixou quase tão puta da vida quanto o cancelamento do Chico Buarque por causa da música, com açúcar, com afeto. Eu fiquei quase no mesmo nível. Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, primeiramente eu quero muito, muito mesmo agradecer a vocês todos que se inscreveram, que estão comentando, que estão compartilhando e que estão, assim, dando esse apoio aí pra gente poder espalhar essa política de verdade para esse pessoal desorientado da esquerda que anda por aí. É o seguinte, eu acordei hoje, puta da vida, pensando numa matéria que os jornalistas livres escreveu sobre uma piada que o Lula fez ontem ou sobre um comentário que o Lula fez ontem sobre o mundo sem graça, sobre você não poder fazer uma piada mais. Eu concordo 100% com o Lula. O título da matéria diz assim, ó. para lacar nas redes, Lula defende piada com nordestinos. E aí eles discorrem um texto ridículo, totalmente identitário, que não acrescenta nada para ninguém que lê. Agora eu quero entender uma coisa. Quem quem foi que falou que Lula não pode fazer uma piada com nordestinos? Quem foi que falou que o negro não pode fazer uma piada com um amigo dele negro? Quem foi que disse que o gay não pode fazer uma piada com um amigo dele que também é gay? Não pode porque? Quem criou isso? Da onde vem isso? Isso é o que? Uma lei? É isso mesmo? Alguém vem, cabe uma regra e aí você precisa seguir aquela regra? Por que que eu preciso seguir a sua regra, senhor identitário? Só porque você quer? Não. O Lula pode fazer uma piada com o nordestino. O negro pode fazer uma piada com o um amigo dele negro, com o irmão dele. O gay pode fazer sim uma piada com um amigo dele que também é gay eu posso fazer uma piada de loira burra eu posso à vontade vocês não gostam de lugar de fala? então, o Lula tá no lugar de fala dele eu tô no meu lugar de fala quando eu digo que as loiras são burras quem inventou isso? você? você aí que escreveu a matéria de jornalistas livres? Agora é você que determina o que eu posso, que eu não posso falar, o que o Lula pode, que o Lula não pode falar, o que o gay pode, que o gay não pode falar, o que o negro pode e não pode falar? É você? Quem é você? De onde você tirou essa conclusão? Você vai falar pra mim que você tirou a conclusão de estatísticas porque é xenofóbico, blá blá blá blá? Não! Você, senhor identitário, não vai dizer o que eu posso e o que eu não posso falar E eu espero que todo mundo da esquerda tenha essa mesma posição Você não vai dizer pro Lula o que ele pode falar ou não Porque você não é ninguém, você não é um ditador de regras Cagador de regras que acha que todo mundo tem que ser do jeito que você quer Ai que fofa, eu tenho que ser do jeito que você quer do jeito que você acha certo. NÃO! A resposta é... NÃO! A quem serve proibir uma pessoa de falar? A quem serve... Determinar o que as pessoas podem ou não podem falar? A quem serve... A falta de liberdade de expressão? A mim? Não! Ao povo? Não! povo se trata assim E aí gay? E aí viado? E aí negão? E daí? Você vai fazer o que? Você quer enfiar o povo na cadeia? É isso que você vai fazer? Ou você vai prender o Lula? Porque o Lula fez uma piada de nordestino Não dá brecha para isso não, gente Não! Censura a gente corta na raiz Cagadorzinha de regras de classe média, de campos da Unicamp, da USP, da PUC, fica lá, fica lá no campus. Não vem trazer isso para a vida real, isso não interessa para a população. Você não pode digitar o que as pessoas podem falar, você não é, ninguém. Ninguém liga para o que você acha. Eu digo a você o seguinte, caro identitarie lacradore. Eu, o Lula, o povo, seja quem for, a gente fala o que a gente quiser. O que você acha? E se você não concorda, o problema é seu. Palmas. Palmas lá na rua, tá? Você não vai editar o que eu posso que eu não posso falar. Você não vai editar o que eu posso que eu não posso ler. Quer me chamar de bolsonarista? Chama. Não ligo. Quer me chamar de... Uh, de tanto nervoso. Quer me chamar de xenofóbica? Chama. Racista? Chama. Não ligo, porque não dizem respeito à minha pessoa. Eu não sou isso. Entendeu? E agora, para finalizar, mesmo. O Lula, pode... Todo mundo pode, principalmente o Lula Tem uma puta história que você nunca vai ter Nem dez encarnações Era esse o recado que eu queria deixar pra você Ident... Identitário, lacrador É, xenofobia o Lula é xenofóbico aonde? Porra. Pelo amor de Deus, o cara tá falando com, com os dele Quem é você pra ensinar o Lula a falar alguma coisa? Fica aí o recado para você. Obrigada para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Curta, compartilhe, toca lá naquele sininho. E vamos espalhar a nossa política que é combativa e é esquerda de verdade. É uma política a favor do povo. Obrigada, companheiros. Um beijo. Tamo junto. Tchau.